Hoje vamos falar dessa icônica pistola da Segunda Guerra Mundial, a soviética TT-33 ou simplesmente Tokarev. A Tokarev era uma pistola leve, semiautomática e com capacidade de 8 disparos, com um projéteis de 7.62. A Tokarev foi a primeira pistola militar desenvolvida na União Soviética para substituir o revólver Nagant. Ela foi desenvolvida pelo designer de armas Fyodor Tokarev e fabricada na cidade de Tula, por isso o nome TT, 33, vem do ano que ela foi lançada, 1933. As pistolas Tokarev foram padrão do Exército Soviético de 1931 até 1952, quando foram substituídas pela famosa pistola Makarov.